e aí pessoal tudo bom com vocês já são sete horas e exatos 19 minutos e eu tô aqui é, gravando esse vídeo para você tô na verdade respondendo vocês aqui que entram pelas minhas páginas que eu acabo colocando em alguns vídeos aqui no youtube no canal me fazendo várias perguntas a respeito de crédito como limpar nome como conseguir aumentar o score como é que consegue financiamento com a renda X, como é que ela consegue financiar, que tipo de imóvel ela consegue, são várias perguntas. E é por isso que eu tenho um carinho muito especial por todos vocês e fico sim aqui depois do horário, como vocês podem ver, respondendo. Se você está assistindo esse meu vídeo está recebendo hoje, aqui é a minha resposta, comenta aqui embaixo para que as pessoas acreditem realmente no que eu estou fazendo. Porque às vezes por trás de toda uma, de uma filmagem, né? Parece que existe um roteiro, alguma coisa, e não, não, muitas vezes, a maioria das vezes os meus vídeos, eles são gravados assim, com conteúdos, com informações e com ajuda para vocês. Eu acabei de postar, inclusive, um, um, um, um assunto né, no, meu, no meu blog, se você não, não conhece meu blog, eu tenho deixado também na descrição, é, blog.márcioguimarães.net.br, né? É, falando sobre os cinco erros comuns, é, é, um, é um assunto que eu quero começar a criar aqui no canal para ajudar as pessoas também a conseguir o seu financiamento e realizar o sonho. São os cinco erros comuns que as pessoas cometem, às vezes até sem saber, quando elas estão endividadas. Sim, a maioria das pessoas que vão comprar imóveis, praticamente 90% delas estão endividadas. Muitas delas com nome sujo, com score baixo, e é justamente esse é o meu trabalho: ajudar, orientar para que você possa realizar o seu sonho. E eu quero falar rapidinho aqui sobre, esse, sobre o blog, o assunto que eu acabei de postar aqui no blog, e daqui a pouco eu vou continuar respondendo aqui. Tem mais de 200 é, e-mails aqui para responder. É falando sobre, sobre esses cinco erros. O principal erro né, que as pessoas é, cometem quando estão endividadas é a falta de um planejamento financeiro. Marais, que, fina, que planejamento financeiro é esse? Como é que eu faço? Bom, é simples. Quando a gente recebe o nosso salário, é muito comum a gente pagar aquelas dívidas grandes, né? Eu vou lá e pago meu aluguel, pago meu condomínio, é, pago meu, meu carro e pago meu, meu, sei lá, parcela de uma compra que eu fiz. Um, o valor alto é mais fácil a gente, a gente lembrar. Mas chega ao final do mês, a gente às vezes não tem o dinheiro para pagar as contas, né? E por que, que isso acontece? Porque eu não conheço o meu orçamento, não conheço, não conheço, na verdade, o meu não o meu orçamento, mas não conheço os meus gastos mensais. E eu vou te falar uma coisa, a maior, o maior é, é, vilão dessa história inteira são justamente aqueles gastos que nós temos pequenos, né? E que às vezes a gente acaba não percebendo. Então, não é o, Por exemplo, se eu ganho lá dois mil reais e pago um aluguel de 500 ou de 600, eu sei que eu vou ter lá 1.400 reais para gastar. Ah, tem um condomínio mais 200? Opa, tenho 700 reais. Então, eu tenho lá R$ 1.300 para gastar. Mas, às vezes, aquele cafezinho que eu tomo lá de R$ 5,50. Mas, às vezes, aquela salgadinho que eu como lá que custa R$ 10. Aquele pão que eu compro lá na hora do almoço, de, depois do almoço, né? Antes de ir para casa. Aquele lanche na faculdade, aquela coisa. São esses gastos que, na verdade, criam um rombo. E, na verdade, quando eu não tenho um planejamento daquilo que eu posso, eu não conheço esse planejamento, é aí que a gente se estrepa. Então, o primeiro erro é a gente não ter esse planejamento. Como é que você faz planejamento? Você não precisa gastar dinheiro. Você abre uma planilha, uma planilha no Excel e você vai colocando ali todo tudo aquilo que você gasta no mês. No primeiro mês você vai ter que começar a computar e você vai verificar que os menores gastos são aqueles que realmente deixam um buraco no nosso orçamento. Então você precisa ter este essa organização para que você não caia em furada. O né? segundo erro mais comum que as pessoas cometem é justamente não, não monitorar esse planejamento não adianta nada você fazer um planejamento e você não monitorar para saber como é que está sendo o seu dia a dia e o seu mês você precisa monitorar e saber exatamente aquilo que você está gastando e eu não tenho como fazer uma planilha cara pega um caderno pega o teu celular no teu celular tem um bloco de notas e coloca tudo que você gastou no dia chega em casa joga na planilha para que você possa monitorar e saber aquilo que você está gastando sobre o terceiro erro muito comum é a compra por impulso é muito comum eu estar numa uma, por exemplo numa num shopping né e às vezes eu passo por uma loja vejo lá uma uma camisa bonita ou vejo lá uma bolsa ou vejo lá um, um, um poxa qualquer com uma mochila um sapato e na verdade eu, eu, eu entro e compro aquilo Porque eu tenho lá ainda 1, reais Na minha conta né? Então essa compra por impulso Pela emoção Ela também é um erro muito comum Que nós acabamos cometendo Eu, eu, eu fazia isso era, era normal acontecer Até o momento que eu comecei Justamente ter esse planejamento Comecei a monitorar o meu planejamento E deixei de comprar por impulso Esse é o terceiro erro muito comum E o quarto erro esse eu tenho certeza que você é, que você passa e você também está passando porque eu passei muito muito sobre isso que é justamente utilizar créditos fáceis e juros mais caros né toda vez que a gente passa por alguma uma dificuldade por não monitorar o nosso orçamento é, a gente acaba utilizando é, é, crédito fácil e eu vou te dizer o que é um crédito fácil. Por exemplo, cartão de crédito. É muito simples eu pegar ali meu limite do cartão que está lá de mil reais, de dois mil, de três mil, de cinco mil, não sei qual que é o teu limite. E você está precisando comprar, já não tem como comprar à vista e você vai lá e utiliza o crédito. Né? Então, além de você ter que pagar o que você é, é, já tem mensalmente, você vai ter comprando por impulso também, você vai pagar utilizando um crédito fácil, onde os juros são bem mais caros. Outra coisa, por exemplo, são aqueles, é, é, como é que é o nome? Cheque especial, cheque especial, juros do cheque especial. Poxa, não tenho cartão de crédito, mas eu tenho lá um cheque especial. Então eu vou lá, eu vou comprar lá uma, uma roupa para mim, utilizo lá o checoso, né, que a gente chama aqui em Curitiba, e utilizo aquele limite que o banco tem, que é caríssimo. E por que, que a gente faz isso? A gente faz isso justamente porque a gente está tão endividado, mas tão endividado, que a gente tem vergonha de ir no gerente para verificar uma condição melhor para pedir um empréstimo para poder pagar nossas dívidas. Isso tudo acarreta aí por ter essa vergonha uma, uma contratação rápida e fácil de um crédito que é muito mais caro. Então, fuja disso. Esse quarto aí é uma é uma é um erro muito comum que a gente acaba cometendo e que acaba nos prejudicando bastante aí no final do mês. E o quinto item, é, o quinto erro, né, vamos dizer assim, muito comum que as pessoas acabam não levando em consideração as pessoas que estão endividadas, que é justamente acreditar que o nome vai ficar limpo sem pagar a dívida. Acabei de responder aqui uma pergunta a respeito disso, a pessoa falando que ela precisa fazer um financiamento imobiliário, né? Mas ela não tem, ela tem uma dívida interna. Né, dentro do banco, ou seja, você não consegue fazer um financiamento, você não consegue empréstimo, você não consegue absolutamente nada se você tem uma dívida e principalmente, principalmente não é nem ter a dívida, é ter essa dívida atrasada. Né? Então é, é, não existe milagres, né? Eu vejo muitos sites e muitas pessoas, às vezes, distribuindo aí em panfletos alguma coisa tipo: limpe seu nome, é, não pague a dívida tal. E também algumas pessoas me perguntando, me comentando assim: Poxa, eu já passou cinco anos, a minha dívida caducou. A dívida para tirar o teu nome, ela não caducou lá. O teu nome, ele é limpo porque existe aí algumas coisas. É, algumas leis que é preciso limpar o nome e tal, o teu nome está limpo, mas essa dívida e esta informação, ela existe e ela está lá no Banco Central, ela está lá nas, na, na, na, nas empresas e é possível sim, muitas empresas consultarem e saber que você ainda deve. O teu nome está limpo, mas você ainda deve e essa dívida precisa ser paga. Não tem como você é, é, é eliminar uma dívida se você realmente não paga. Bom, e qual que é a minha conclusão aqui para você se você tá participando se você se identificou com alguns desses erros né é, é que eu acabei de citar aqui calma não fique desesperado não fique desesperada eu sempre falo nos meus vídeos quando eu estou falando sobre crédito sobre financiamento que é a melhor arma a melhor arma é o conhecimento para tudo tá se você tem um conhecimento Realmente você consegue lidar com muitas situações em tudo na vida, em tudo na vida, né? Se você já tem essa informação. Pratique essa educação financeira para que você possa ter uma vida melhor. E para te ajudar, para te ajudar com isso, o que, que acontece? Às vezes as pessoas têm, têm dívidas. E por que, que as pessoas não pagam as dívidas? Justamente por esses erros, e aí vai virando aquela bola de neve, e também muitas vezes é porque a pessoa não consegue o dinheiro, ou às vezes o, o salário diminuiu. Conheço várias pessoas que entraram em dívida, não porque elas compraram impossivelmente, elas tinham ali um padrão de vida, ou ficou desempregada, deu aquele problema todo, talvez isso pode estar acontecendo, com você ou você mudou de trabalho o teu salário é um pouco menor isso tem acontecido na crise mas eu quero te ajudar eu vou deixar um link aqui embaixo é onde eu onde eu utilizo é, utilizei essas informações que, que realmente vem me, me ajudando todos todos os meses e eu quero compartilhar com você em você conseguir uma renda melhor uma renda extra, algo que possa te possa somar no final do mês, para que você possa conseguir aí realizar os seus sonhos. Seus sonhos em pagar tua dívida, em limpar o seu nome, em aumentar o teu score, conseguir o financiamento, comprar seu carro, comprar tua casa. E se você é, quer realmente essa ajuda, clica aqui embaixo. Eu vou estar encaminhando no seu e-mail um link para que você possa conseguir também, assim como eu venho conseguindo mensalmente, pagar as minhas contas, conseguir realizar os meus sonhos. É, e justamente estar tá aqui hoje compartilhando essa informação com você, tá bom? Mas não esquece não que se você também gostou desse vídeo de hoje, dessa semana, é um vídeo que está diferente, eu não estou falando sobre a caixa econômica, não estou falando sobre o imó imóveis mas eu estou falando sobre algo que pode te ajudar no futuro a conseguir o teu imóvel, o teu financiamento. Gostou do vídeo? Clique em curtir, nunca esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um feedback para mim, escreve para mim se você gostou e o que, que você gostou, e já me diz aí... Tá gostando desse nova linha de vídeos que eu vou produzir aqui para você? Se não, a gente volta para os vídeos realmente anteriores. Mas eu acredito muito que muitas pessoas vão gostar de ser ajudadas também para conseguir realizar aí os seus sonhos. Tá bom? Se quiser receber as notificações quando eu postar, postar novos vídeos, assim como esse, é só clicar aqui também no sininho. Inscreva-se, clique no sininho e daí você vai receber na sua casa essas informações aí no seu celular, no seu notebook, onde você estiver me assistindo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou me despedindo, meu nome é Márcio Guimarães, e vejo você na próxima semana, no próximo vídeo. Tchau, até mais!